Fala galera, tudo bem com vocês Galera, novamente estou aqui no carrinho ó, No meu Lecheba E hoje, galera, a, outra, a manutenção dele Eu vou fazer a troca Da coifa, já desmontei aqui Para adiantar tudo né? É, já aproveitando aqui a desmontagem E eu vou trocar a coifa Ela estava toda rasgada Está aqui a nova coifa Vou mostrar para vocês ó. Está vendo galera? Está aqui e para trocar, galera, é super simples, tá? Não tem muito mistério também, não. Olhando aqui desmontado assim, ó, parece que é um bicho de sete cabeças. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que é simples, simples trocar. É a cor, o cinético, o semieixo, a tulipa, a trizeta. É tudo mesmo conjunto aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aí, galera, ó, aqui já tá cheio de graxa. Minha cama tá cheia de graxa. Mas vamos lá para o vídeo. Ó, essa aqui é a barra. Pra trocar a culpa, galera, ó Vocês O desse carro aqui, ó Eita, ó O desse carro aqui Por aqui É, é ruim de sair, tá? Pra tirar aqui a almocinética Ela é, ela é difícil O melhor é você puxar logo o estodinho Dá a batida dele aqui, ó Dá uma batida assim Que ele mesmo solta Né? Ele vai desprender todo aqui Ah, galera, mas fica ligado Que vocês tem que ter uma vasilinha, senão vai acontecer aqui lá, ó o óleo da caixa vai descer. <risos> Desceu o meu. Chegando aqui ó, na ponta. Já tá todo tirado aqui, né? Que eu tive que levar a velha para poder mostrar o tamanho. Chegando aqui, você vai precisar de um alicate desse. De presilha Para tirar aqui a, a prisilha aqui de dentro. A triseta vai sair, ó. A tulipa vai sair. A triseta também. Aí vai ficar esse eixo aqui limpo, ó. Você retira todo, Para voltar agora aqui é super, é super fácil é só colocar primeiro galera a primeira for que é ali da moça cinética. aqui ó eu tô com a mão só mas dá para entender se vai puxar lá para lá põe a segunda aqui né já deixa aqui tudo no ponto monta de novo e encaixar novamente e pronto já acabou é muito mais fácil do que vocês querer Deixar o eixo, né Grudado na caixa e tentar Tirar uma cinética, pelo menos do chefe Fez aqui, eu não consegui Ela não quis sair Ela não quis desprender aqui, então eu prefiro tirar O eixo completo e fazer Essa montagem fora dele E levar pra lá de novo, só perdi um pouquinho de óleo Mas ali é bom que o óleo já estava velho É bom que eu sou obrigado a colocar um óleo novo agora de novo Então deixa eu fazer a montagem aqui E já mostro pra vocês como ficou o serviço Aí galera, ó Terminei de montar aqui, ó, a coifa. O carro ainda tá no alto, tá levantado. E eu vou mostrar pra vocês, galera, lá embaixo, como que ficou o serviço dela, tá? Deixa eu... Aí galera, aqui ó, do outro lado aqui ó, mostrando ó, como que ficou a coifa ali, novinha, tá vendo? É super simples ó, como que ficou aqui ó. Eu coloquei a presilha, uma a de, de, de alumínio que vem com ela, e coloquei também uma prisilha de plástico, ó, uma para aprisionar bem né. Não confiei muito no meu aperto aqui na original, não. Coloquei mais um para ficar top ó. Ó como ficou ali também. Eu coloquei duas de plástico. E agora aqui no eixo, galera, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui no eixo, ó, o carro aqui, ó, ele tá com esse vazamento. Vai ser mais outro vídeo aí pra fazer aí, ó, pra galera acompanhar. É, tá roçado aqui o... esse parafuso aqui, ó, eu vou ter que faz, levar no lugar aqui só de, de alumínio pra fechar e fazer uma outra rosca aqui, ó, que isso aqui no nada, no nada... De uma troca para outra do, do óleo, eu gasto aí uma garrafinha, um litro de óleo aqui, ó. De uma troca para outra o tempo, ó. Não é difícil fazer a troca, não. Vou ter que arrancar esse carro todinho, ó. Já aproveitando, olhar aqui como que é. Que eu tenho que levar para fazer esse reparo aqui. Então, continuando, galera. E a próxima coifa, ó, vou mostrar para vocês aqui, É aqui, ó. Tá vendo? Como ficou top, ó. Eu já andei aqui com o carro pra fazer o teste, ó. E agora encerrando o vídeo para vocês. Olha, galera, como ficou, ó. Nem uma gotinha, tá vendo? Você viu que eu tirei o estudinho da caixa para fazer o reparo dele lá fora. E eu mesmo aqui em casa, hein. E a galera sabe que eu não tenho é, conhecimento aí específico em mecânica. Só para você ver como que esse share aqui é fácil de mexer, galera. Tá aí, ó. Então só para encerrar o vídeo aqui então galera, para encerrar o vídeo aqui deitado mesmo debaixo do carro ó, meio diferente aqui ó. <risos> é, deixa aquele like se inscreva no canal galera é, Deixe seus comentários aí tá aí mais um serviço que eu fiz de manutenção do carro dessa vez aí a coifa né? e eu vou ficando por aqui nesse vídeo e se vocês gostou, ó, não esqueça aquele like, se inscreva no canal é, divulga para a galera aí para a gente atingir os 10 mil inscritos. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui, tchau.